A roda da abundância é um conceito espetacular. A quantidade de dinheiro que você vai gerar na sua vida é diretamente proporcional à velocidade com que a roda da abundância vai girar na sua vida. A roda da abundância tem dois lados, o doar e o receber. Nessa roda da abundância existem alguns verbos interessantes que a gente podia conversar com você em detalhe. Um verbo importantíssimo é o verbo declarar. Você sabia que declaração cria realidade? Dois noivos, um casal de noivos, vai perante um juiz. E o juiz declara os noivos marido e mulher. Imagine se ela falasse assim, seu juiz, eu mudei de ideia, eu não quero me casar mais. Ele vai dizer, agora você tem que se divorciar. Eu já declarei vocês marido e mulher. Olha que interessante, uma declaração cria uma realidade jurídica, no caso. Eu declaro ser próspero eu passo a fazer o que gente próspera faz, eu passo a ter prosperidade. Então eu tenho que ser, fazer, ter. Ah, se eu tivesse dinheiro, quanta gente fala assim, mas isso não funciona. Existe um livro nos Estados Unidos, que não foi traduzido para o português, onde eles estudaram os 20 maiores ganhadores da maior loteria dos Estados Unidos, que é a loteria da California. E estudaram esses indivíduos durante 10 anos No momento que eles determinaram fazer o um estudo disseram: oh, daqui para trás, quem foram os meus 20 maiores ganhadores Vamos acompanhar esse pessoal por 10 anos E acompanhou 10 anos depois, 18 dos 20 maiores ganhadores da maior loteria do mundo Estavam mais pobres do que antes de ganhar a loteria Vou falar de novo 10 anos depois, 18 dos 20 ganhadores da loteria californiana estavam mais pobres do que antes de ganhar a loteria. Provando mais uma vez que o sucesso vem de dentro. Eu tenho que ser, fazer, ter. Se eu tiver sem ser, não pertence a mim. Você já viu várias notícias na televisão brasileira de pessoas que ganharam na loteria e criou-se um grande problema na vida dela, Justamente porque recebeu o dinheiro e não estavam preparados para isso. Entendeu? Então isso é muito importante você entender essa história do declarar. A segunda coisa importante é o verbo solicitar, ah, tem um ditado que diz assim, o mendigo tímido termina o dia com a bolsa vazia, porque ele não solicitou, ele não pode ser tímido se ele quer ser mendigo, ele tem que aprender a lidar com não, o mendigo lida com não o dia inteiro, porque a maioria não dá dinheiro para ele, mas ele está lá solicitando, pedindo, você extrapola isso para nós. Nós também temos que estar solicitando coisas do universo. Se você é muito tímido na sua solicitação para o universo, você termina a vida com o bolso vazio. No caso aqui, solicitar é importante. Terceiro é o agradecer, é a gratidão, que é a mãe de todas as outras virtudes. Você tem que agradecer aquilo que você tem, a fim de obter aquilo que você quer. Se você não tem a habilidade de agradecer, você não acumula aquilo que você quer. É um princípio cibernético de realimentação. Quando você coloca um ar-condicionado numa sala, coloca no termostato do ar-condicionado 21 graus Celsius, a temperatura da sala vai realimentar esse processo. Todas as vezes que a temperatura for acima de 21, o ar-condicionado vai ligar automaticamente. Depois que ela for abaixo de 21, o ar-condicionado vai desligar e vai ficar só na ventilação. Você criou um processo cibernético o processo de realimentação, o mesmo ocorre com o processo de gratidão. Quando eu agradeço aquilo que eu tenho, é uma realimentação positiva, eu obtenho mais daquilo. É um segredo muito bem guardado. E segundo é a sua habilidade de arriscar. A pessoa quer progredir, mas ela não quer arriscar. Se você já foi no circo alguma vez, ou já assistiu algum filme de circo, você vai ver que o trapezista, ele está no trapézio, ele para pegar o próximo trapézio, ele solta esse, fica vulnerável a pegar o próximo Claro que dá uma olhadinha para ver se vem outro trapézio, se não vier, não solta esse. Eu não estou dizendo que você vai deixar o seu emprego e vai ficar vulnerável. Você tem que planejar o próximo passo. O que você vai fazer depois disso? Isso é importante, esse processo, você fazer isso. Então, esses verbos são muito importantes. O verbo declarar, o verbo solicitar, o verbo agradecer e o verbo arriscar-se.